Olá meninas, uh, assim, eu vou fazer um vídeo para vocês, uh, é um vídeo, o que tem na minha necessidade, eu já fiz um vídeo antes, mas o vídeo saiu mal, não gostei porque o vídeo saiu mal e também uh, as imagens não tinham boa qualidade, então decidi fazer um outro vídeo para vocês, que eu acho que até já apaguei o vídeo porque o vídeo estava mal, a imagem era péssima, a, a, a máquina também era pacement, então já tenho uma máquina nova Então decidi fazer o que tem na minha necessaire Esta aqui é a minha necessera é, Ela é assim aqui está tá escrito acho que é um D e um G no slide Ela é assim, ela é muito grande É assim Como vocês se estão a ver é quase o tamanho da minha mão, mas a minha mão é pequena e ela é mesmo grande, grande, grande. Tem aqui um... não sei como é que se chama isto aqui, que é para a pessoa pôr assim no braço. Eu uma necessidade muito bonita, este E eu amei a cor, a cor é muito linda, tem um roxo muito lindo. Então vamos lá começar, eu vou vos mostrar o que tem na minha série. Bem, para começar, eu tenho primeiro aqui, é, tenho aqui um espelho. É assim. Ele tem aqui este, este desenho aqui, de, acho que é de onça, é isso que se diz. Ele é assim, como vocês podem ver, o espelho é assim, tem aqui dos lados. E eu acho que eu comprei, foram, se não estou enganada, foram dois euros ou um euro, já não lembro. Mas o espelho dá muito, muito jeito, que é para levar na, na bolsa, que é para levar na nossa necessária. Bem, depois tenho aqui um gel que é para limpar as mãos tu pegas, abres ele e pões aqui, assim duas gotitas e tu desafeitas a tua mão e ele tem um ar assim muito fresco eu estou a adorar esse gel e eu utilizo todos os dias para desafeitar as minhas mãos eu comprei no mini preços, também já foi há bastante tempo mas eu ainda tenho ele aqui e dá muito jeito bem depois eu vou mostrar aqui um creme é um creme de mãos, Ele é da bom e eu estou a adorar este creme, é muito bom eu tenho um que já está mesmo a calar e depois cheira bem também mas um creme de mãos, eu não ando sem creme de mãos na minha necessaire nem na minha mala dá muito jeito para hidratar as mãos bem depois tenho aqui uma coisa que eu vou vos mostrar é, é um fio dental é, é da Colgate com o gato ah, esse fio dental ajuda muito que tira as coisas de, entre os dentes e é muito bom ah, dá bastante jeito e eu estou a adorar, e já já deve mesmo no fim porque eu o utilizo todos os dias às vezes quando comemos carne ou essas coisas assim que fica preso nos dentes e isto aqui dá muito jeito ah, depois eu tenho aqui uma coisa também para vos mostrar ah, são dois pincéis, assim. este pincel aqui é da replicada Sigma, é um pincel que é para fazer o contorno, ou mesmo para aplicar o blush, este também é para aplicar o, o blush, eu vejo umas meninas aplicarem o pó, mas eu não aconselho, o, o blush aqui assim fica muito bem. Então, eu tenho também aqui na minha, na minha necessidade os dois pincéis que é para retocar abaixo. Para... Depois, ainda tenho aqui um, um perfume, é um, um frasco bem pequenoto. Ele é assim, um, aqui diz-me é de França. E o perfume cheira muito bem. E vocês já viram? Combina aqui com a minha necessaire, é um perfume que cheira bem. Eu uso quase todos os dias. Quando saio. As coisas todas. Bem. Eu depois ainda tenho aqui um blush também. Este blush é muito lindo. Estão a ver. Ele é assim. É um... Parece... Um... Como é que eu vou explicar para vocês? Um corala. Muito lindo. Eu comprei na Essence. Como vocês podem ver aqui. Ele é número 40. 40. Desculpa. É, depois tenho aqui um um bronzer acho eu acho que é um bronzer ou um pouco compacto acho que é um pouco compacto não sei mas eu eu utilizo isto para iluminar a iluminadora eu estou a adorar porque ela é bom eu não utilizo isto como pó porque se for como pó a cara fica muito e brilha muito então eu estou a utilizando como um iluminador que é para pôr aqui assim, nessas partes aqui e no nariz também. E este, este bronzer ou iluminador, sei lá, cheira muito bem. O, o que eu gosto nela é isto, que cheira bem. E é o número 1. Ainda continuando na minha necessária, eu tenho aqui umas coisas para mostrar também. Tenho aqui dois batons. Este batom aqui é aquele que eu tirei umas fotos que eu já publiquei no blog, no Facebook. É um batom da Von, também é muito bom e eu estou a adorar. Utilizo quase todos os dias. Depois tenho aqui também um batom. Este aqui é da L'Oreal, é o 378 e cheira muito bem. Ele é assim, já está mesmo que a Vara. É um batom muito bom, deixa só experimentar aqui Eu estou a adorar porque este batom hidrata muito bem os lábios E não sei, eu os batons da L'Oreal e, e o da Avon Eu até prefiro os batons da Avon porque os batons da Avon são muito bons Não, é, não significa dizer que, que os batons da L'Oreal não são bons Atenção, são bons, mas eu gosto mais dos Davons, da Avon, são os meus favoritos e aqui diz natural, é um batom muito bom, hidrata bem os lábios, e eu estou amado. E depois tenho aqui ainda, uh, dois, não tenho aqui dois não, tenho aqui três glosses, como vocês podem ver. São três glosses, eu tenho bastante glosses, que eu até nem sei como usar. Tenho aqui este aqui, é muito bom, e cheira a morango, morango acho eu, é cereja, e amoras. É, este grosso é doce. Vou-vos contar um segredo. É muito doce e dá mesmo vontade de comer. Ele é da assim. Eu já comprei há bastante tempo. Comprei ainda este ano. Mas ainda tenho aqui, porque eu utilizo também. Depois tenho aqui outro. tamanho. Este aqui é da VON. Ele é assim. Deixa eu fazer aqui. Um suado para vocês. É um botão também que cheira. vai cheirar. É também morango, Era é muito bem. E depois tenho aqui este, também é da bom, que eu estou a lo estou mesmo a lo Vocês podem ver, não tem noção. É um é um rosa muito muito muito lindo. Eu vou vos dizer que eu já já tirei muitas fotos com elas e já tirei umas fotos já publiquei no Facebook e no blog. Eu estou a mal. Hidrata bem os lábios. Deixa os lábios lindo. Deixa os lábios vermelho. E eu estou a mal. Ah, depois tenho aqui também. São duas máscaras. Ah, são duas máscaras. Tenho aqui esta aqui. Que eu apliquei agora nas minhas pestanas. E tenho aqui esta transparente. Esta transparente aqui. Eu comprei mais é para aplicar aqui nas sobrancelhas. Mas também podes utilizar nas pestanas. Que não faz mal. Depois ainda... Tenho aqui um. Como é que se chama? Um. É um hidratante dos lábios, acho eu. Este aqui é de laranja. Cheira muito bem. Muito bem mesmo, cheira mesmo uma laranja. Também tenho aqui. Ah, sempre com a minha NTT. Depois tenho uma coisa aqui para vos mostrar, engraçadas. Querem ver? Querem mesmo? Ah, eu É uma escova. Eu sempre ando com uma escova. Às vezes a pessoa sai, que é para começar. É Hora, num restaurante, sei lá e eu só tem sempre uma escova e uma pasta tanto para lavar os dentitos <risos> é engraçado mas eu ando com ele depois tenho aqui um lápis este lápis aqui que é muito bom também <risos> então este aqui uh, é a minha necessaire eu já vos, vos disse a princípio, ele é assim um, eu depois vou fazer um vídeo eu prometo uh, uma necessaire de viagem que eu tenho ali guardada, onde tem as minhas coisas todas que quando a gente viaja, e, e eu não esqueço, tenho que levar sempre uma necessaire maior, que é para levar essas coisas todas. Então, este aqui foi o vídeo das coisas que eu tenho na minha necessaire. Eu depois vou tirar uma foto, que é para vos mostrarem as coisas que eu levo na minha necessaire. Espero muito que vocês gostem do vídeo, uh, só tenho a dizer um bom dia para vocês, aproveitem o máximo e muitos beijinhos, tchau, até o próximo vídeo.